de harmonia entre os três poderes, não tinha essa coisa, vai ser isso, vai ser um céu de brigadeiro, com instituições funcionando normalmente, o respeito, a cortesia, né? harmonia entre os poderes e tal, como foram os oito anos Fernando Henrique, o programa sendo acelerado, distensionização e entrega, e todo mundo anestesiado, e ao mesmo tempo, a, o que seria o pessoal, quer dizer, que é o pessoal que vai pagar o parto, está todo sendo anestesiado pelos agentes que querem ser, continuar sendo a MDT da nova ditadura, para e falar, não, mas daqui a quatro anos... Piero, eu, eu não tenho dúvida, se a se confirmar, o Sérgio Moro, quer dizer, acho que não, porque pode mudar, vamos dizer, se não tivesse a humilhação muito grande eleitoral, que eu acho que vai ter, mas já ia ter gente, no dia seguinte, fazendo pesquisa, falando, não, mas em 2026 o Lula ganha com 90 a 10, não sei o que e tal, quando tiver a primeira, o pessoal vai sempre nessa, que, aguenta daqui a quatro anos e tal, não sei o que. Esse, infelizmente, parece ser o papel da medida da nova ditadura, anestesiar as ranzinhas na panela até que elas sejam cozidas por inteiro, pelo Weimer. E com um detalhe, primeiro, primeiro, vamos, não vai precisar de ter esse consenso de um grande grupo chamado PFL e, e PSDB, vamos dizer assim, ou PT MDB, como for. Não vai, por quê? Porque simplesmente a máquina de informação e dossiê que é essa que foi montada pelo GSI agora, vai funcionar de maneira muito mais azeitada tá tudo preparadíssimo, porque a gente não pode esquecer quem é que tá por trás do consórcio Moro, porque não é o Moro, minha gente. De novo, o pessoal não tá vendo quem é que tá por trás da montagem dele e não tá vendo porque esses aí são mestres em apagar as próprias digitais. Ah, aí, número vê. um o pessoal que não vê é que não, aí. o pessoal do MDB da dura vê e sabe, finge que não vê. A base pode ser, mas seria o pessoal não tá fazendo questão de esconder tanto não, Piero, então o Matheus Olmo pegou nessa semana aqui essa fotinha, de alguém que o nota conhece, e quem leu o seu livro conhece também. Um certo general Rego Barros, na reunião ali do Estado-Maior Sérgio Moro. Então, olha aqui, Twitter do Sérgio Moro botou reunião com o senador Álvaro Dias, deputada Renata Abreu, general Santos Cruz e general Rego Barros e Gil Castelo Branco. Na pauta, a transparência das contas públicas. É a fotinho deles reunidos aqui. Transparência, claro. E esse vai ser o ponto, a transparência. Sendo que. Quem é Rego Barros? É? Só, é... só relembra aí o pessoal que está com a memória mais. Sumado. General Rego Barros, ex-chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, general que eh, dirigiu toda a estratégia de comunicação eh, do Exército, e eu suspeito que ela é o centro de gravidade das Forças Armadas como um todo, e que disse, na sua despedida, do SECONSEX, em fevereiro de 2019, quando ele assumiu a porta-voz da presidência da República. Numa cerimônia no Palácio do Planalto. Numa cerimônia, não sei se foi no Palácio do Planalto ou dentro do quartel-general do Exército. Ele disse o seguinte, estava assumindo nessa hora o general Richard Nunes, que foi o secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção do Rio de 2018. O Rego Barros falou o seguinte: coube ao Exército entrar no submundo das redes sociais em 2018 e se tornar o maior agente influenciador da internet brasileira. E é o seguinte: Pinheiro, uma coisa que me aprendem. chama a atenção nisso que ele fala ali, ele fala, inclusive no WhatsApp, e fala comunicação sem rosto. Comunicação sem hum. rosto é, bobo, é robô? Então, você não conheço essa comunicação sem rosto, em que isso traduz? É rubosada? <risos> pois é. E as pessoas, imediatamente, ainda durante as eleições, caíram no ponto de que foi quem que elegeu o Bolsonaro. Foram as fake news de Zazap, impulsionadas pelo velho Davan. Gente, isso aqui é a criação da mesma estrutura do tal do gabinete do ódio. Isso é a fake news. É o que eles montam, como é que a gente chama? É um testa de ferro para segurar todas as bombas, que é exatamente o mesmo papel do Bolsonaro. Abordagem direta. para isso. Estratégia da abordagem direta. Você coloca o quê? Ele como um chamariz. O coronel Marcelo Pimentel chama de flare. Sabe o que é flare? São aquelas coisas que o, que o avião solta para despistar o míssil. O míssel vai atrás da, do sinal de calor e luz, lá que o flé solta. O Bolsonaro é isso. O gabinete do ódio é isso. O velho da van é isso. O Zazap do, do, do Paulo Marinho é isso. Os filhos do Bolsonaro são isso. Não tem nada disso. Tem que se observar qual é a estrutura de Estado que está sendo montada. E essa é uma estrutura que está envolvendo os três poderes. E especialmente o poder militar e o poder judiciário. Esse é que é o ponto que são os dois poderes que têm poder de coerção, Romulus. Que são os poderes que cuidam disso, de vigiar e punir. Então, é disso que se trata. Esses poderes é que estão armando de novo a cena para o com as mesmas pegadas de 2018, basta seguir. Não tem muito segredo, não. Qual vai ser a ideia? A ideia de que tudo vai acontecer de última hora, que foi sem querer, que o piso do cara nunca vai romper 15% e, de repente, ele explode. O Haddad repetiu isso. isso numa live no fim de semana passado, é. Piero. Agora já começaram a falar, não, pode ser que, que passe o Bolsonaro. Mas é isso, passar um Bolsonaro que vai chegar a 10% é fácil. O Piero, há três passar... semanas o spin para a base do PT, porque parece que o Piguinho Vermelho, hoje em dia, é para isso, é só para dar o spin pro pessoal de dentro, para não deixar eles passarem para alguma outra coisa e tal. É, o spin era que ele não ia ser candidato, que era tudo mundo porque o que ele queria era o foro privilegiado para garantir que não ia pra cadeia e tal. Aí, é, pois é. Aí agora o pessoal já falou: não, vai ser candidato sim, eu acho até maravilhoso. Peraí, então que era não, não existia, era mentira, já é maravilhoso. Como você falou agora, o pessoal já tava tá falando: não, não, começou primeiro, acho que a própria Gleice falou o tempo todo: não, a gente vê aí que ele tira a bota do Sérgio Mo, do, do Bolsonaro e tal, mas não tem fôlego, é 15 e tal, não sei o que. Aí agora não, já começou as lives aí de um setinho, eu falo assim, não, esse, esse tal desse segundo turno, Lula-Amor é bom ou é ruim? Bom, vou dizer que é maravilhosa essa polarização aqui. <música>